Olá a todos, estamos de volta aqui, então, na, continuando o nosso hands tá? Temos um teste falhando aqui, que utiliza mock object, O que, para quem tá, faz CDD, é sempre uma boa notícia ter um teste falhando. Né? Principalmente, foi um teste que você não implementou ainda, porque já sabe o que tem que fazer. Tá? Então, a gente tem aqui o carrinho de compras, inserimos um Mock, né, que tem que receber essa notificação quando o produto é adicionado. Então, a gente implementou aqui o mock, né? e quando, quando é chamado esse produto adicionado, ele guarda e depois compara né, esses valores. Então, vamos lá no nosso carrinho de compra né? e vamos é, é, guardar aqui, é, implementar aqui essa lógica. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou guardar aqui esse observador, né? então vou criar aqui uma, uma variável para ele, tá? e aqui no momento que eu adicionar eu vou fazer o observador receber ou melhor ó, ó o erro aí acontecendo diz ponto observador né que ele pega lá tá pegando aqui este observador excelente tá então eu guardei já o que eu preciso fazer agora é quando eu adicionar o produto eu vou vir aqui no observador e vou notificar para né, que, é, é, então, o, que o produto foi adicionado. Então, no lugar do nome eu vou pegar o p.getNome. E no lugar do valor eu vou pegar p.getValor. Certo? Então, acho que é isso. Vamos ver. Vamos rodar o teste aqui para ver se está funcionando. Opa! No Pointer Exception. Ah, aqui, ó dá para ver que o, o, o só que olha lá ele ele deu pau no teste anterior ó porque aqui ele não tem observador então ele tá ele tá dando nulo aí ó, ó a importância do de rodar também os testes antigos né então aqui eu vou fazer aqui um if né ele só vai fazer isso aqui se o observador for diferente de nulo então, será que funciona agora? Roda aqui, passou. Tá. Então, vamos seguir aqui com nossos testes, né? A gente não quer poder adicionar um observador só, mas a gente quer poder adicionar vários. Então, é, eu vou vir aqui e é, é, tá, escuta a adição de produto, eu vou colocar aqui, ó. Adicionar dois observadores, né? Adicionar dois observadores. Tá? Então, esse cara aqui eu vou chamar de MOC1, certo? E eu vou criar aqui um MOC2. Tá? Então, vou dar um CTRL-C aqui. Vou chamar aqui, vou criar um outro observador que eu vou chamar de MOC2. É... E adiciono os dois. E aí, na hora de verificar aqui se o produto realmente foi recebido, eu tenho que verificar se os dois estão recebendo esse produto. Tá? Então, vamos lá. Mock 1, Mock 2. Tome cuidado com os Ctrl-C e Ctrl-V para não deixar nada para trás. Tá? Então, eu vou rodar aqui. Eu salvo. Né? Nesse caso, eu nem precisei mexer no meu Mock. O meu Mock já está criado. Aquele Mock que eu criei lá, ele é o suficiente para... Para esse teste aqui, então eu vou rodar. Tá? Então ó, ele está dando problema porque o meu, é, é, meu Mock 1 não está recebendo. Tá? Ó, e observe aqui como a verificação é igual. Né? Você fala assim: ah, ele está esperando o tênis, mas está sendo NUL. Mas onde isso? Né? Você pode clicar aqui, ó, e ver que foi no Mock 1. Tá? Então é vamos vamos para né? tiramos o nosso chapéu vermelho vamos colocar o nosso chapéuzinho verde e vamos lá no carrinho de compras arrumar isso daí bom a gente percebe que o observador não dá mais para ser uma classe um, um, um objeto ali individual que ele tem que ser uma lista né? então a gente vai transformar aqui o observador numa lista de observador carrinho vamos chamar aqui de observadores vamos inicializar essa lista, né? É... Com a ArrayList. É... Aqui, ao invés de simplesmente atribuir para a variável, vamos adicionar. Observadores.adiciona, né? o Esse observador. E aqui, ó ao invés dele verificar se o observador é nul, eu vou trocar isso aqui por um for, né? Observador carrinho, né? Que vai pegar todos os... Será que ele vai dar problema ali, aquele problema, já que eu estou tirando a verificação de nul? Não sei, vamos ver o que o teste fala pra gente. É. Então, vamos salvar, vamos rodar aqui o teste. Opa, funcionou, então aquilo que eu fiz ali a princípio estava correto, tá? É, e aí acabou os testes. Bom, é, vou criar aqui uma situação, né? Que é o seguinte: imagina que um desses observadores ele joga uma exceção, tá? Então, é, eu quero que os próximos observadores continuem sendo sendo adicionados, tá? Será que eu consigo fazer isso com com os mocks? Como é que eu tenho que fazer? Eu modifico o meu mock, como é que eu faço, tá? Então, é, eu vou encerrar aqui essa parte do vídeo e vou deixar para a próxima, né? Tente dar uma pensada aí como é que como é que a gente faria, tá? Esse teste e continuamos aí o nosso hands-on de TDD no próximo vídeo. Continua assistindo.